Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a gente comentar uma questãozinha de direito do trabalho já cobrada no exame. Revisar, treinar as questões é essencial, você sabe disso. Tem que fixar esse aprendizado aí, não só assistir às aulas. Assistir às aulas, anotar e treinar, conhecer o examinador e as suas principais estratégias. Vamos lá então, vamos diretaço para a nossa questão que diz assim: Enzo é professor de matemática em uma escola particular em que é empregado há oito anos. Então, nosso primeiro personagem aqui, eu acho que são dois, é. Opa, deixa eu voltar aqui. É o Enzo. Minha caneta. Enzo está aqui. Enzo, professor, informação importante. Irá se casar com Carla. Carla é advogada, advogada e empregada em um escritório de advocacia há cinco anos. Sobre o direito à licença pelo casamento, a licença GALA, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Vou dar a primeira observação já aqui, tá? Essa questão envolve dois dispositivos da CLT: o artigo 473 e seus incisos, lógico, e o artigo 320 aqui no parágrafo terceiro da CLT. Então, já deixando já a fundamentação para vocês, para a gente conversar. Casamento. Nós temos duas situações aqui especiais, muito cobrada no exame, inclusive também na segunda fase já, tá? Em relação ao professor, em relação à a, a Carla, que é advogada, empregada, regrinha geral. Muito bem. A CLT, no artigo 473, assegura na hipótese do casamento uma licença remunerada, ou seja, uma interrupção do contrato de trabalho no prazo de três dias se houver casamento. Se for falecimento são dois dias do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pessoa declarada na carteira de trabalho que viva sob dependência econômica do empregado, é uma situação, mas nós temos lá a hipótese do casamento específico dessa questão com uma licença aí remunerada de três dias, não trabalha, mas recebe. Só que, para o professor, nós temos uma regra específica, uma regra prevista no artigo 320, parágrafo 3 da CLT, que assegura, na hipótese do casamento, uma licença, uma interrupção do contrato de trabalho pelo prazo de 9 dias. E aí, só para fazer um gancho, só para revisar, só para recordar, Cuidado, se morrer o cônjuge do professor, nove dias. Cônjuge, nove dias. O pai do professor, a mãe do professor, o filho do professor, também nove dias. E se for o casamento do professor, também o prazo vai ser diferenciado, será o prazo de nove dias. A banca gosta, a banca insiste em perguntar isso e você não pode de forma alguma errar uma questão desse naipe, uma questão que de fato cai. Então, olha lá a letra A. O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até três dias úteis após as anúpcias. Respectivos, não. Três dias úteis, não. Três dias, como fala o legislador, consecutivos, tá? Letra B. Carla, pode ser Carla por ser advogada, terá afastamento de cinco dias. Onde é que está isso? Não vejo lugar nenhum. Enzo, por ser professor, poderá faltar dois dias? Não. Letra C. Enzo poderá faltar ao serviço por nove dias Enquanto Carla poderá se ausentar por três dias consecutivos Perfeito Artigo 473 e artigo 320, parágrafo 3 Ambos da CLT Letra D Não há previsão específica Assim, devendo ser acertado no período de afastamento com o empregador Observado o limite de dez dias Não, não temos a previsão Gabarito, então, letra C de casa Bem completinho isso daqui, tá? Bem completinho mesmo é, é, repito, é uma situação que aparece, vem aparecendo, então não dá para errar. Questão fácil. Eu falo aquela questãozinha 0800, tá? Não pode errar. Uma dica: para fixar a aprendizagem, só assistir a aula não dá. Pega o 473 da CLT destrincha ele. É um artigo muito importante. Você precisa, você precisa conhecer as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Você vai ganhar essa carteira, você vai conseguir os 11 pontos, 6 em trabalho e 5 em processo. É só seguir a cartilha que eu sei que já deu certo. Conta comigo, porque vocês precisarem, estou à sua inteira disposição. Bons estudos, sempre avante e até o nosso próximo vídeo. Tchau!